Olá desbravadores, meu nome é Luciano Souza, começa aqui mais um vídeo do Desbravador Kaysara. Nesse mês eu resolvi fazer algo de diferente. Nesse verão eu decidi fazer algo de diferente. Decidi convidar algumas pessoas especiais para poderem participar do canal e também fazer uns vídeos um pouco diferentes em comemoração ao junho, que é o mês do orgulho LGBT aqui na América do Norte. Para começar muito bem essa série de vídeos, eu convidei o Will e o Greg para eles poderem contar um pouco da experiência deles como gays e também falarem qual que é um pouco da expectativa deles na chegada ao Canadá. Eles estão vindo muito em breve e vai ter vídeo com eles sim. Oi Will, oi Greg. Oi Luciano, oi dos Nós somos o Will e o Greg, nós também temos um canal no YouTube e nós falamos sobre relacionamentos, viagens e muito mais. Confiram lá. Bom, eu vou contar um pouquinho como foi, é, como eu me assumi gay, né, e como aconteceu. Então, é, eu fui me descobrindo, geralmente vendo fotos, essas coisas na internet, você acaba percebendo qual lado você gosta mais. E como foi eu contar isso para minha família? É, eu comecei a sair, dormi fora de casa, coisa que eu nunca fazia, e aí minha mãe acabou começando a ficar preocupada e eu acabei tendo que contar pra ela. Foi uma situação bem complicada no começo, é, minha família sofreu um pouco, minha mãe também, né? Mas aos poucos eles foram se acostumando e hoje em dia eles aceitam muito bem. É, no meu caso não foi assim tão com um, um final feliz, né? Um happy ending. Mas é, eu também me descobri gay assim, tipo, percebi né, a minha orientação sexual na adolescência, no comecinho da adolescência. E, e aí eu sempre senti muito medo, porque os meus pais, eles não, eles não pareciam o tipo de pessoa que aceitariam... Essa, essa informação de uma forma ok, né? Então eu sempre guardei isso pra mim. Eu, na realidade, não foi por livre espontânea vontade que eu cheguei neles e falei. É, a primeira conversa que eu tive com a minha mãe foi porque ela percebeu algumas coisas ela me chamou para conversar e aí eu me expus, ou seja, não foi é, minha a, a iniciativa de falar com eles. Na realidade, eles que me chamaram para conversar e daí em diante eu sempre tive alguns problemas. Hoje em dia eles me respeitam bem mais mas ainda assim é uma situação um pouco complicada, não é da forma que eu queria, mas eu, eu espero melhor para o futuro. Bem, sobre a questão da homofobia, uh, eu acho que a maioria dos gays já deve ter sofrido de alguma forma, direta ou indiretamente, é, a homofobia na pele. Eu sofri bastante quando eu estava no ensino fundamental, que as crianças, crianças elas têm uma índole, assim, muito direta, né? Então elas não pensam se elas estão magoando o coleguinha. Elas simplesmente são más naquele momento. Então, eu sofri bastante nessa época, principalmente porque era uma época em que eu ainda não tinha total noção daquilo que eu era. E eu me sentia meio que agredido com aquelas palavras. Mas, depois de um tempo, eu passei a, a não ligar mais para essas coisas. Hoje em dia é muito difícil, faz muito tempo que, tipo, eu não recebo alguma... É, alguma agressão verbal direta, né, depois pelo menos desde que eu sou adulto não me lembro me recordo de algo assim mas na internet tem bastante, já aconteceu até de tipo, comentários ruins, assim, na, na nossa página como casal Não agressivos, né, mas, mas comentários assim, religiosos religiosos, de pessoas ignorantes sobre essa questão e é uma questão chata, assim, mas a gente sempre responde de, um, de uma forma respeitosa e, e demonstrando que aquilo que eu não gostei daquilo que a gente não gostou daquilo e pedindo para que a pessoa nos respeite respeite a nossa orientação assim como nós respeitamos a opinião dela por mais distorcida que ela Sim. seja bom no meu caso é geralmente colégio né isso daí sempre acontece porque você acaba pelo menos para mim eu sempre falo muito com as meninas tal então só isso já era suficiente Sim, porque... Meninas. Eu também. <risos> Isso por si só já era suficiente pra você ser chamado de gay, só porque você tava mais com as meninas. Né? Mais feminina do grupo. É. E aí, me, eu ainda naquela época não era assumido nem pra mim mesmo, né? A gente não, eu não entendia muito bem essa situação. Eu fui me assumir, já tinha 18, 19 anos que eu fui sair a primeira vez. Então, é, naquela época era tudo novo pra mim, nem eu mesmo me conhecia. Uh, mas eu nunca tive assim, nenhuma agressão, alguma homofobia realmente uma questão de homofobia que tenha me colocado em risco, alguma coisa assim. Ah, sim. Né? É. Essa parte eu nunca teve. Graças a Deus. Mas esses comentários no Facebook acabam acontecendo, né? Mas a homofobia acontece da gente simplesmente por não poder sair na rua, de mão dada, andar sim. nos lugares à vontade, sim. né? Sempre tem os olhares, as pessoas te avaliando, sim. né? e o risco que você se expõe de uma agressão física, de fato. Sim, né? é esse risco sempre é constante, né? Eu acho que justamente por isso, de aqui nós não termos liberdade suficiente para andar de mãos dadas ou trocar fetos em público, Sim. dependendo do lugar, é que nós temos uma expectativa muito positiva com relação à nossa ida para o Canadá, mais especificamente para Vancouver, e nós acreditamos que, que lá as pessoas elas já têm uma maturidade é, moral, melhor com relação a isso, né, mais evoluída Sim. com relação a essas questões de, tipo, respeitar a, a condição individual de cada um e cada um respeitar a vida do outro, Sim. né, tipo a privacidade. Se aqui a gente não tem segurança nem como pessoa em geral de andar na rua, quanto Sim. mais a gente iria se arriscar a nos expormos como homossexual. Sim, hum. é, é, assim, não é nem a questão de, de a gente esconder isso, é, é só não nos expormos de forma a que provoque uma agressão desnecessária. Sim. E aí, nossa expectativa em Vancouver é a gente poder agir mais naturalmente lá. Sim. É, não sei se a gente vai ter toda a liberdade de andar na rua, de mão dada, mas podemos nos beijarmos sem né, nenhuma agressão assim direta, né? É. Sem e... ficarem julgando a gente, né? Sim. Eu acredito, eu tenho, assim, uma expectativa muito positiva com relação a isso. Talvez seja um lugar muito, assim, é, livre para que cada um haja da forma Sim. que lhe aprover, né? Sobre a questão de adotar um filho uh, Nesse momento da nossa vida, nós dois concordamos que tipo isso não não seria algo que nós queremos né? Isso não é algo que nós queremos para nós sim. nesse momento Talvez no futuro, nós repensemos sobre isso e um filho vai ser algo que nós é, vamos querer né? sim. É, mas não é pela questão de ser gay ou não Não é essa questão tanto que envolve essa decisão E sim que você tem que dedicar sua vida a essa criança, né? Então você tem Sim. que educar, você tem que comprar tudo que você puder para ela, né? Sim, uma você questão... vai querer dar o melhor possível. Melhor. E assim, e você também tem que investir tempo, porque Sim. o que mais a criança precisa é da atenção dos pais, Sim. né? Do carinho e do amor. E, e a gente acredita que isso não, não é algo que nós queremos para essa fase da nossa vida. Sim. Talvez no futuro a gente vai querer um filho, adotar uma criança, mas nesse momento nós nem pensamos nessa possibilidade. Então é isso. Obrigado, Luciano, pelo convite. Obrigado. É isso. é isso. É isso. É isso aí, desbravadores. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.